coisa que tem que respeitar o território das favelas, que é um país à parte no Brasil. No Brasil nós temos 55 milhões de favelados que lutam pela sua liberdade, que o governo não cede, não arreda pé e mantém o pessoal escravizado. Então você invade o território deles, tem problema, aí a pessoa tem que ver está indo para um lugar, você tá vendo a, a, as redondezas, você não vai se embrenhando, confiando num aplicativo. Às vezes a, o nome da rua tá errado. Então, é lamentável, mas ele deu sorte porque é direito dos favelados, do grupo, agirem em defesa da sua terra. É um país à parte, tem a sua própria lei. A, a polícia é ineficaz. Então, isso tem que ser... É, revisto pela, pelo governo nacional, de quem que ele é governo, e para que que ele governa, e quem ele governa, o pessoal está no direito deles, eles estão na terra que eles lutaram pela liberdade deles.